Eu não sabia, fui saber há, sei lá, duas semanas que o, man, que o Mansa Musa, o mansa um rei africano, é considerado até hoje o homem mais rico da história do mundo, em tipo 500, 1000 anos atrás. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? Quem sabia? Ainda ouviu falar de pode, Mansa Musa. Vocês sabiam também que a lavatura não era só também pegar qualquer tipo de negro e trazer, mas era pegar quais são os negros que dominam Técnica de extrair minérios. Ah, são é esses. Então, então a gente vai levar isso para o Brasil, porque não tem quem faça isso. Tinha uma questão muito técnica, muito estratégica também, que era de apropriar esse conhecimento numa outra terra. Não só a questão da mão de obra gratuita, voltando para melhor, fazendo toda essa. Coisa. Quando lá, vamos lá, volta e começar um novo conhecimento. É pegar toda essa energia adolescente de se matar, brigar, destruir, transformar uma coisa artística. Porque criatividade é o contrário de destrutividade. Criar é o contrário de destruir. Então, quando você está criando, você não está destruindo. Se você está criando, se você está sendo criativo, por exemplo, para lançar um avião nas torres gêmeas, você está sendo destrutivo. Então, a criatividade também tem essa oposição da palavra com criar e destruir. Então, a ideia era de criar, recriar os laços. Né? Então, tem vocês sabem os quatro elementos do hip DJ, MC, play, grafite, conhecimento. Eu vou, vou lá aqui para o hip hop no Brasil. O Brasil era é muito diferente. Nos anos 60 e 70 vinham os bairros blacks. O som era Jorge Bent, Maia. Os bairros blacks, além de ser um espaço da negrada contigo, às vezes era na um casa de um na um casa do outro. Ou posso tocar no seu aniversário, posso tocar na sua festa. Era um espaço também que eles conversarem politicamente, que eles exercerem a atividade política. Não de ter um partido, Para conversar sobre os problemas sociais e tal. E aí nos anos 80, meio que a dança, o break, chega na, na São Beto, né? Porque nos anos 80,